E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal o Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima solo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Ei, mano, você tá em perigo comigo Porque sabe que aqui você não é o inimigo Porque eu tô fazendo rima, você tá num problema Eu não passo pano, eu sou poeta, eu só passo a pena Você passa a pena então só tô guarda só sou o inimigo que o inimigo usa ó, tá Algema e farda Cê tá ligado, eu então peço, mas não faço Mostrando pra você que é bem tudo que eu peço De repente, você não é gente da gente Eles usam gema e cê tá preso na cadeia da sua mente Eu, eu, eu, eu vou falar pra tu O meu rap é liberdade e revolução Cara Garantiru, não Você só dá falha, tá preso Mas tem a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque cê sabe como é Como batalha. Maloqueiro rebelião, sua rebelião da boca, minha é do coração. Então, salve pros maloca, eu sou o oitavo pavilhão. Pra mim, você é um cuzão, mas agora eu vou falar. Eu sou o tipo o seu George, então eu vou só pra cansar. Ah, você é o oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão. Veio de função, mas você nunca foi tocar essa treta. Oitavo pavilhão, eu vou com a arma na mão. Mas peita tá quando troco o anjo com a seta e trufeta. Pelo contrário, essa é a poesia. Nós foi com o fato e com a mão, eles veio de covardia. Pra você, teu contrário, agora esses são os corpos. Até hoje, ninguém. Toda oh, um número de mortos nunca foi Pra cada piranta tem um postura reta. Ei, ele é o um Judas Traidor, pecador. Não é merecido como um rimador. Alta oh, oh, sua não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada, deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada, o que você mais gosta de assistir aqui no canal HD. obrigado a todos de coração pelo apoio, pelo carinho rapaziada, deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria, típico menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela pederastia, não é desse jeito de mim é melhor que você fuja o míssil deu a volta mas ele não voltou para mim voltou no meio da sua boca suja yeah, você falando do meu argumento me acha que você manda bem mas pra ganhar o primeiro você falou que tinha ganhado também pai até por desculpa mas tinha vacalho. ele me ganhou me cansar é um prato que ficou me frio E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra Porque as, a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prado Aqui tá escrito que é porque tá é queixou contra mim Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro cv viu um agora, você não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo Undertake Errar no erro dos MC é digno de MC fake Digno Demorou, vai ser, Só que agora você é um otário, e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira pra amassar? Você vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda. Depois vou dar um suplente pra ver se acorda é pra vida. Então, na peça pra cima, pra baixo no instrumental. Hoje o microfone vaciar, mas se encerrar meu especial. Já percebeu É que o chamou ganhou Em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode agarrar sou eu Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão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 vai ser eterno oh! Palmas só Muitas palmas Tá oh, yeah. oh, yeah. Fim Sabe que eu já tô de molho aqui mas. Matou... Que eu vou te falar aqui, agora nessa fundo do cabaço. Você até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou, virou então no fundo do poço, Esse é o esforço, tira meu espaço. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do bolso. Foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é preguês? Porra, ovo, tá queidando que de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Eu No fundo do eu já nasci lá a hora eu vou gaguejar quantas vezes for necessário Enquanto as vezes são precisadas pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você Enquanto qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar Muito pra aprender. Eu errei de novo Você falou do erro de novo Vamos ver Eu deixei a nu na para pra explodir Se você pisar nela, eu infondo Todo esse jogo Você se fudeu Igual eu disse na E eu que decidi os três sete erros ah! Tá engalando a de papilão, tem vontade, o quadro já tá no, no caminho yeah. Com certeza você nunca vai arrumar nada porque eu vim não te batir, eu tô sozinho ah! Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erros pra conquistar, por isso eu tenho que aceitar E sou muito melhor que você tem que... Ah! Você tem boca pra calar, incomodando uma atitude Primeira coisa a fazer, é você tem que pra calar a sua eu batei em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do meme, joga o jogo, valendo no game Que hoje eu deixo você sem só gameplay Ah, ah, yeah, yeah that's ok. Sete vai além, toda batida Sabe, né, mamada porque eu sou guerreiro Olha eu sou parceiro, cê fala seu estilo Eu te picota e corta e tem açudeiro sugueiro Que você é freguês, se cortar sua língua O churrasco com certeza é pro mês inteiro Ei, mano, você não é guerreiro Faça o um freestyle que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de punch pra você entender O que é o flow verdadeiro Ei, mano, oh! você tá ligado pra de verdade Que você é antes. Olha o brinquedo, essa perola, mano Te ensinando, você não ser diamante, Só que você tá ligado, faço o um freestyle Mano, já mando aqui Hoje meus olhos são de tromalina E hoje minha vitória é igualzinho Rupi oh! hey, Morrer, ah. pode falar de fogo, Vou ensinar coisa a você Ruda, Você é montar Calma, seu é um moleque Ruda, O que é o montar? Pro mal, não é do Treg Quem oh! tá fazendo isso não vai dar aqui pra você uh, O que isso? Eu faço, mano, isso que é LAP hey, Mano, calma lá, chegou agora, MC Flow verdadeiro, desde 2018, fazendo isso aqui Uou! Oh!